O dia, infelizmente triste. Leis, na, na hora ali dos pênaltis que as pessoas estão perguntando muito, se você chegou a pedir para bater o quarto pênalti ou você ia esperar mesmo o quinto cobrança? Não, eu estava definido já. É, os pênaltis são definidos antes do, do primeiro bater. né é, faz parte. É, minha carreira sempre bate o quinto pênalti. Acho que seria difícil também, como a gente... Perdeu o primeiro, Marquinhos se fizesse, o cara que tinha a oportunidade de fechar também, a sério, também não ia bater. Então, é, são teorias agora que muita gente está falando agora que, pelo, pelo que eu acho, não deve vender nada de bola. Mas você está com essa ideia mesmo de ter sido sua última Copa ou você pode rever isso? Eu não sei, é, foi o eu falei ali, é, é, é, muito, é muito cedo para falar sobre isso. É, não garanto nada também. É, vou botar a cabeça para pensar agora, agarrar minha família. Não garanto que eu volto para a seleção, mas, mas não, também não fecho as portas. Preciso pensar, assimilar muita coisa, ver o que é bom pra mim. Só pra fechar, a questão do contra-ataque, 116 minutos da prorrogação, faltando 4 minutos pra acabar. Você tentou segurar a bola na frente, você e o Anthony, mas acabaram sofrendo um contra-ataque. Isso é o que mais dói na parte de jogo? Cara, se falar tudo que aconteceu no jogo é difícil. É, eu acho que o árbitro também, ele errou muito no jogo de hoje, além de ser um bom árbitro. Mas errou Ruim Lances que, que acho que ajudaria nos times. Foi uma falta, um carrinho o cara dando Fred também é um carrinho muito perigoso. Ele poderia ter marcado a falta, a gente não teria tomado contra-ataque. É, são detalhes, né? O Copa do Mundo é feito em detalhes. É um detalhezinho que você acaba dando mole, vacilando, você acaba tomando um gol. Obrigado.